desativada. Quando você entra na sua conta de anúncio e vê isso daí, já dá bate aquele desespero já. Meu Deus do céu, agora já era, parei de vender. Então é algo bastante interessante que chama a atenção do público alvo ali. Fala, galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai dar um reagindo aos criativos, tá, galera? Eu tô com uma ferramenta aqui, né? Um navegador onde ele é baseado no google chrome porém ele oculta meu meu ip ali onde basicamente eu vou receber qualquer tipo de anúncio tá galera então a gente vai estar tá reagindo a alguns criativos aqui eu vou estar tá dando a minha opinião referente a esses criativos que a gente vai estar tá vendo aqui tá galera a, a opinião minha tá é o que, que eu melhoraria no criativo o que que, que, que eu acho o meu ponto de vista bom ruim então, assim, às vezes que a gente vai estar tá, é, analisando aqui, às vezes a ferramenta em si, ela vai carregar aqui o Facebook, tá? Então, às, às vezes, na meio da análise, é, não vai dar para gente concluir a análise por causa disso. É da ferramenta em si, eu não consegui achar uma solução para isso, porque ela fica trocando o IP várias vezes ali. Ela fica trocando várias e várias vezes o IP para a gente estar tá recebendo diversos anúncios, tá, galera? Então, Tá aqui no meu feed mesmo, tá? Então eu vou estar tá descendo e vendo os criativos em si e analisando junto com vocês, tá galera? Vamos lá. Já apareceu da Amazon Prime aqui, né? Como eles têm uma marca muito grande, então é, não tem muito o que analisar aqui. Normalmente é o filme em si, né? O que, que vai demandar é o filme a série que eles estão anunciando. Ó, que nem eu expliquei pra vocês aqui, ó. Ele já tá carregando, tá vendo? É normal da plataforma, tá? É normal ela tá ficar recarregando toda hora porque troca o IP, tá bom, galera? Ó aqui, ó. Já tem um anúncio aqui de suplemento, tá, galera? A melhor loja de suplemento do Paraná. É, confiança, agilidade e preço baixo, tá? Receba hoje mesmo, ó. Um, um ponto interessante é, receba hoje mesmo, ó a ação deles, vamos supor que você está desesperado atrás de algum suplemento, se você comprar hoje, você vai receber hoje mesmo. Olha a, a o gatinho, não é da escassez, mas é do, da urgência, se você comprar hoje, vai receber hoje mesmo, tá galera? Então assim, um ponto interessante, mas não chama muita atenção, tá? Apesar de ser um vídeo ali e tal, ao meu ponto de vista não chama muito, muito atenção. Eu colocaria outro fundo aqui, tá, galera? Apesar de aqui o fundo ser branco e aqui o fundo ser preto dar uma destacada, pode ser que até chame a atenção, mas eu trocaria aqui, tá? Vamos descer. Ople English. Ó, é outra marca que tem muito nome também, o English e tem bastante anúncio na televisão, então é um ponto interessante isso, por causa da audiência, então... Normalmente que a pessoa que bateu o olho aqui já vai saber que é da Open English, vai saber já a marca, o que que é. Então, vamos ver, analisar aqui a headline deles. Ó, 50% off, também é algo interessante aqui, ó. Tá vendo? Tá dando um desconto. Achei bastante interessante, mas não faria desse jeito, tá? Olha aqui, dropship, tá, galera? Ó, isso aqui a gente dá pra saber que é um dropship, ó. Aí, ó. Apesar que tá até em inglês, tá, galera? Olha aí, ó. Ahn... Uh... Making... Uh, juice. Um espremedor, tá vendo, galera? Olha, bastante interessante. Porém, não tá muito chamativo, tá, galera? É, uma coisa que eles fazem bastante lá fora é isso daqui, ó. Três linhas só, tá, galera? Tá vendo aqui, ó? Uma coisa bastante interessante é isso daqui, ó. Três linhas só. Eu... eu Os meus criativos, normalmente, é, não tem mais de três linhas. Se tiver... É, as, as três primeiras linhas eu vou fazer uma, um, uma headline bem chamativa mesmo E embaixo, se tiver mais que, mais que três linhas, é, normalmente é benefícios Que nem, é, vamos supor que a gente está em emagrecimento eu Emagreço até tantos quilos, não, não é prejudicial à saúde Vai chegar é, prazo de entrega Normalmente eu coloco isso, tá galera? Olha, já recarregou, então vamos... vamos. Baixar aqui, olha aqui, ó, outro dropshipping, tá? Ó, tá vendo aqui, galera? Uma linha e os benefícios, tá vendo? Esse daqui, ó, bacana, interessante, já colocou aqui. Como é dropshipping, galera, é o produto em si, é o produto usando em si, não tem muita promessa. É dropshipping é algo bastante interessante por causa disso. É o produto agindo ali, esse é o bom. Que nem ali, ó, é um brinquedo para criança, para bebê, na, na verdade, né um produto para bebê, que tá ali na banheira e tal, referente a isso. O bom de dropship é isso, tá galera? É o produto agindo de imediato ali, não tem muita promessa assim, tá? A pessoa viu o vídeo, interessou, ela chega na página de venda e ela vai comprar. Ó, erro de bloqueio, é uma coisa bastante interessante aí, tá vendo? Show de bola. Um quadradão vermelho com símbolo de, de bloqueio. Eu, como tô anunciando, já pararia na hora aqui, que nem eu parei, é, e já vou analisar o criativo. Ó Ponto positivo. É, copy, a cópia aqui em cima, né, o texto. Duas linhas, perfeito, sem emoji, sem nada. Quanto mais emoji você colocar no seu criativo, a tendência do Facebook mostrar para mais pessoas é, cai bastante, tá? Sua empresa não pode ficar. Refém de bloqueios de conta, opa, temos a melhor solução de contingência do mercado, olha a chamada passão Quem nunca passou por isso? Ele fez uma pergunta aqui, uma coisa que eu não colocaria era a pergunta, tá? Facebook não gosta disso, e um vídeo aqui explicativo, uma coisa que me chamou muita atenção, galera Essa tarja vermelha que ele colocou, eu achei bastante interessante isso, tá galera? Olha aí, ó. desativada, quando você entra na sua conta de anúncio e vê isso daí, já bate aquele desespero já meu Deus do céu, agora já era, parei de vender, então é algo bastante interessante que chama a atenção do público-alvo ali isso, isso é o essencial, chamar a atenção do seu público-alvo que nem eu tô anunciando Se eu estou rodando aqui no feed, no, no, no feed do, do Facebook e vejo isso aqui, eu vou ver o anúncio, eu Tô certeza galera E já vou na página de venda também, uma coisa que eu falo para vocês, vai para a página de venda para ver o que, que é isso Para ver o que, que eles estão fazendo se você tem um produto parecido ou algo semelhante, né? Clica, vai lá, gera um boleto, galera. Gera um boleto que você vai entrar no funil de vendas. Se vocês vão, vão interagir com o mercado de vocês, galera. Isso não, não é... Você não tá agindo de má fé nem nada. Você está é, vendo o que os seus concorrentes estão fazendo para você fazer algo melhor. E isso é crucial para o seu negócio dar muito resultado, tá, galera? Então, vamos lá. tá aqui. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos ver. Vamos analisar mais um criativo. Ó, outro dropshipping aqui, ó. Eu tô recebendo muito notícia desse daqui, ó. Ah, não, é aqui, é aqui em português já. Ó, o mesmo produto, mas você pagará bem menos. Interessante, uma linha só, curtinha. Perfeito. Veja como, veja como. Pare de pagar valor inteiro no Aliexpress. Ó, aqui ele, provavelmente ele deve estar tá fazendo alguma coisa referente ao Aliexpress fazer importação para você estar tá revendendo aqui, galera. Aqui é como se você estivesse comprando deles aqui e fazendo. Tipo, vamos supor que aqui, ó. Que nem aqui, ele tá explicando o quê? Que você vai pagar menos do valor do AliExpress. Se o AliExpress tá vendendo por 10, você vai pagar tipo 7, 6 reais. Bastante interessante, ó. Chamada para ação aqui, ó. Pare de pagar o valor inteiro no AliExpress. Provavelmente ou é desconto diretamente do AliExpress ou é alguma coisa do tipo, tá? Ou algum fornecedor bacana que ele tenha. É algo bastante interessante, assim, quem tá mexendo com o dropshipping, tá? Ou tá comprando e revendendo, é a famosa compra e venda, tá, galera? Uma opção de renda pra galera aí também. Vamos analisar mais um, vamos descer, vamos descer. Landing page aqui, ó, galera. Algo bastante interessante, ó. Página que fatura milhões, landing page. Ó, ó, essa chamada para ação aqui ó, bastante interessante. Ele mostra ali, mostra o design da página ali, tanto no computador quanto no, no celular ali, bacana. Ó, fluindo muito rápido, tá vendo? Apesar que a gente não sabe se ele tá no, no Wi-Fi ou no 4G, né? Mas é bastante interessante. Você tá procurando uma página landing page de alta conversão? Ó, bacana. Este é o lugar certo. Design profissional, página com copy para todos os segmentos, Olha aí galera, bacana. Se você tá com tendo dificuldade de criação de página, eu tô recebendo bastante anúncio aqui de, de dropship que tá muito alto, é tá muito no auge o dropship, então tô recebendo bastante, quase pouco aqui encapsulado, que nem a gente até agora não viu nenhum encapsulado bacana aqui que a gente pode analisar. Tá, como meu mercado é encapsulado, eu poderia dar mais sugestão no mercado, mas não tá aparecendo. É, encapsulado aqui pra gente Mas ó, bastante interessante, tá vendo? A maioria dos anúncios que a gente tá encontrando em comum É o que? A, a copy O texto em cima É muito curto, sem muito emojis, é, sem muita Firula, sem colocar a caixa Alta, porque o Facebook, todo mundo já Entendeu que o Facebook Ele, ele não gosta disso, tá galera? Vamos analisar mais alguns aqui Ó, aqui é Uber, né? A gente não precisa analisar Uber. A gente não vai analisar Uber porque é uma plataforma muito grande. Então, não tem. Eles já tem um público já formado. já, Então, a gente tem que achar é, criativos de outro segmento. Tá, galera? Anúncio de Tabula. Tabula, eu acho que é isso. Lance campanha no Tabula, misture sites, prêmios e veja o tráfego de conversão dispararem. Mais tráfego mais vendas, mais leads. Ó, isso daqui é bacana para quem tem é, tá pretendendo anunciar fora do Facebook, que nem eu mesmo já soltei alguns vídeos que eu não tô mais focado 100% no tráfego. Eu faço tráfego, mas não é 100% igual eu era afiliado, né? Então, é um é um, uma chamada para ação muito, muito forte para mim. Porém, eu trocaria essas cores de azul, tá, galera? Eu colocaria um vermelho, é, uma cor bem chamativa, amarelo, porque assim, no o azul, no preto, e no branco aqui, que nem vocês podem ver, ele não se destaca tanto, tá galera? Se tivesse um amarelo, um vermelho, que nem nas outras é, análises de criativo, ia impactar, tá? Chamada para ação bacana, que nem eu expliquei para vocês, a, a copy lá em cima, ela tá bem bem bem padrãozinho, porque eu já expliquei para vocês o padrão ali de copy... E headline ser curtinha, não ter mais que três linhas, chamada para ba bacana ali, ó, mais tráfego, mais venda e mais lead. Então é, ele toca certamente na dor que a gente tem, que nem anunciante, se a gente, a gente quer anunciar é, pagando menos e vendendo mais, então ele toca exatamente no que, que a gente quer, tá galera? Achei bacana, só trocaria isso, essa, esse fundo aí. Vamos para mais um, aqui ó, ebook, seu guia é, de bolso de tratamento de lesões ao joelho, seu livro de bolso, tratam... não, aqui ó, uma coisa que a gente já não, fa... não faria, tá galera? Provavelmente já vai carregar a página, mas aqui ó, copy headline é a mesma coisa, não tem chamada para ação, tá? É, tem bastante curtida, bastante engajamento, mas cara, não, não me chamou nada de atenção, é, E-book ali ó, no seu bolso. Ele repetiu três vezes isso daí, tá, galera? Ó, três vezes, ó. Tanto na, na copy, na headline e no criativo, ó. É, realmente não tem a necessidade disso, galera. E, e, e tá tudo branco, então não tem muita coisa. A única coisa que vai destacar ali é o joelho vermelho. Provavelmente isso daí pode dar bloqueio pra ele, tá? Uma coisa que eu não faria era isso, tá, galera? Cop, headline e o criativo falando a mesma coisa. Tá batendo na mesma tecla. Não. Tem que ser coisas diferentes. A pessoa tem que olhar lá embaixo, lá. Tem uma chamada para ação, ela olhar a foto, ver outra coisa que ela desperta outro desejo nela. Quando ela é, lê, que nem normalmente a terceira, terceira coisa que a pessoa vai ler é a, a, a cópia lá em cima. Então, cara, se ela ler as três, as três coisas, a mesma coisa, não tem, não tem significado aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. ó esse daqui é mais um, ó frete grátis para todo o Brasil, produto certificado, compre agora mesmo a escova de chuveiro, escova de chuveiro e tenha um cabelo liso e hidratado, aqui ó, é bastante interessante aquela escovinha, não é né, escova de chuveiro? Acho que era progressiva de chuveiro, né? Acho que é progressiva de chuveiro aqui, não é escova de chuveiro? Ah, sei lá, não, não entendo muito, assim, desses termos, tá, galera? Eu posso estar falando muita bobagem aqui referente a isso. Garanta agora a sua escova de chuveiro. ó, Bacana, colocou as três estre a cinco estrelinha. Eu colocaria embaixo, tá, galera? Eu não colocaria em cima. Colocaria ali na descrição, que, nem né, essa daí é, é o texto, né, o texto... Esse daí é o texto principal, né? Garanta agora a sua escova de chuveiro, é o texto principal. As, ali, aí embaixo, ali, ó. Você linda e plena com o cabelo sempre hidratado. hidratado. Então eu colocaria 5 estrelas embaixo e tentaria colocar um, um pouquinho menor ali a, a descrição. Bacana, headline, alguns, alguns emojis ali, até entendo. Não tem mais que três linhas praticamente ali, ó. Bacana, achei interessante. Só trocaria isso, esses pontos aí e colocaria engajamento ali. Que não tem nenhum engajamento, pode ser que ela subiu ontem, antes de ontem, mas eu colocaria ali o engajamento, comparia curtidas ali e já postaria vários. Várias provas sociais embaixo, tá, galera? Então, fica por aqui, tá, galera? É, essa daí foi mais um reagindo aos criativos. Se você gostou desse quadro, é, deixa aqui embaixo nos comentários pra me trazer mais e mais é, reagindo aos criativos que a gente tá vendo, tá? É, é, é, como foi a primeira vez, a gente tá